Bom dia pessoal O Panamá começou com um esquema tático 4-1, 4-1 E isso já me agradou porque eu já vi Que ele não ia ficar jogando na retranca né? E o que eu percebi nesse jogo Foi que o Panamá Diante da Alemanha Diante do que o Brasil apresentou Taticamente foi muito superior Muito superior Você não tem noção, um time como o Panamá que tem uma, uma qualidade técnica ainda em desenvolvimento fazer o que fez perante o jogo contra o, o a Bélgica agora que é um time já aprovado com grandes estrelas foi fantástico o esquema tático deles foi perfeito do início ao fim você olhava para o campo você conseguia ver exatamente a tática que estavam jogando eu particularmente escolheria colocar o, o, o Gomes o Gabriel Gomes o Gabriel Torres e o Ismael desde o início Deixaria esses dois lá na frente. Porque se você observar, o Gabriel Torres, se não me engano, ele joga no México. Ele já tem uma, um certo aprimoramento, uma certa experiência. Foram umas quatro oportunidades que ele se adentrou diretamente ali na, entre a zaga da, da Bélgica. E os jogadores do Panamá não conseguiram compreender o que ele estava fazendo. E foram ótimas penetrações que ele teve ali de lance de gol. Mas felizmente o jogo foi muito, muito bem, muito bem armado, muito bem taticamente formado. E o que eu mais gostei foi a, a consistência de roubada de bola perfeita da equipe do Panamá. Em resumo, eu dou minha nota aí, 7 para esse início de, de, de Copa do Mundo para o Panamá. Foi um início que muitos falavam que ia é tomar um chocolate, né como no Brasil a gente fala, uma grande goleada chocolate, mas felizmente. O jogo foi conciso, é óbvio, né? No final, infelizmente, para nós panamenhos, né? Que agora também me considero como panamenho, no final a técnica superou a tática. E isso aí é uma questão de tempo, né? Uma questão de tempo, o Panamá tá engatinhando no futebol, mas o futebol que ele apresentou hoje mereceu 10.